Pensam que escapam Mas nada escapa Mas ninguém escapará A verdade te sufoca Ela te sufoca Mas deve te libertar No começo eram trevas Eu não via luz nem Nada pra me clarear E nas cores da derrota Fui abandonado Sem ninguém pra me acalmar Só que antes de tudo Eu era bruto Esquecido nada absoluto, eu avistei meu refúgio lá no fundo, no afastado, isolado do mundo. Era tudo tão bonito, tudo era perfeito, tínhamos amor e paz. Mas não era o bastante, sempre olhando à frente, procurando sempre mais. Era tudo tão bonito, tudo era perfeito. Tínhamos amor e paz Mas não era o bastante Sempre olhando à frente Procurando sempre mais Sou tipo aquele capitão Nemo Esse vasto oceano é meu e eu nada temo Afundo os meus inimigos sem misericórdia Trago nas mãos o arpão e a discórdia Meu sofrimento não vai justificar Tantas memórias que eu insisto em apagar se essa praga pegar e se alastrar Deixem os mortos com seus corpos pra velar A vida é muito curta pra não ter sua própria regra Então descubra que no fundo somos brega Não há distúrbio que seja permanente A transformação é um ato de amor, sente Era tudo tão bonito, tudo era perfeito Tínhamos amor e paz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 no alto ou no baixo, aclive ou declive Eu vou me aventurar, mas quem quiser ficar que fique Meu reflexo surge ofuscado Meu passado descreve o meu legado Meu pensamento obscuro foi forjado No fogo da alma que te força a ser soldado mas enquanto o sol não chegar Seja minha luz Não repare se eu vim Pela sombra de capuz Seja a esperança de alguém Como eu fui um dia pra você Se lembre de agradecer Era tudo tão bonito Tudo era perfeito Tínhamos amor e paz Mas não era o bastante Sempre olhando à frente Procurando sempre mais Era tudo tão bonito